Olá meu amigo, olá minha amiga, mais uma vez estamos aqui com aquela voz que algumas pessoas parecem que não gostam uh, Vamos tentar passar um pouquinho a respeito do, uh, da capa de salto italiana O salto italiano, tem algumas pessoas que chamam de salto italiano, capa de salto italiano, tá vendo isso aí? É uma parte de couro e uma parte de borracha. Agora, é, lá atrás o pessoal consegue ver uma bagunça. Aí tem o pessoal... Oh, você precisa mais uma bagunça e tal. Mas vamos ignorar isso. Você quer aprender bagunça ou você quer aprender a fazer capa de salto? Você quer aprender a fazer capa de salto. Então, vamos a ela. Oh, a primeira coisa que você vai precisar... Para fazer isso daqui. Você vai precisar de couro. Esse daqui, na verdade, ele é borracha. Aqui é borracha. Certo? Isso daqui é borracha com uma pequena capa de couro. Daqui a pouco a gente vê. Certo? Mas, couro e borracha. Couro e borracha? Então, você vai pegar um pedaço de sola... Certo? Um pedaço de sola. E um pedaço de borracha. Agora, se você vai utilizar o salto já. a capa de salto já pronta. Se você vai usar borracha de pneu, se você. É, não sei qual a borracha que você vai usar. É, nós vamos usar a borracha pneumática. Que precisa que aconteça isso daqui, ó. É vamos desse lado aqui, muito bem é... ah, que legal é... se você souber usar é, um paquímetro você vai ver que está tá aparecendo 5 milímetros então 5 milímetros do couro e aqui uh, uh, uh, uh, uh, uh. Hum. Ai, tá difícil mas não é impossível a gente vai conseguir a gente já conseguiu tanta coisa nessa vida né olha lá tá vendo? 5 milímetros meio centímetro meio centímetro tem essa borracha meio centímetro tem o pedaço de sola pra que? pra que a gente consiga fazer na mesma altura se porventura um dos dois tiver por qualquer motivo que ser mais alto que seja um milímetro mais alto a borracha tá certo? então vamos nós nós vamos tirar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 Envie seu elogio ou crítica, mas seja gentil, pois dá trabalho para fazer. Dá trabalho, meu filho, cortar para mim. Bom, gente depois de termos retirado todas as capas de salto desses sapatos aqui não importa muito se você tem uma se você tem 10 para tirar você por exemplo aqui ó nós temos esse daqui esse daqui ele é diferente ele no sapato ele já estava assim uma parte de borracha e uma parte de couro Enquanto noutros, a parte é toda de couro, com uma pequena superfície de... Aliás, toda de borracha, repetindo, toda de borracha, com uma pequena superfície de couro. O que? O couro, provavelmente, né você deve saber, que custa bem mais caro. Então, o que nós vamos fazer? Como nós já observamos, aqui nós temos a mesma espessura que a borracha certo? medida com paquímetro aqui lógico, se você não tem paquímetro pega uma régua se você não tiver a régua pega o um pedaço de borracha e coloca assim tá vendo? você colocando assim tendo a mesma altura tá resolvido a questão aqui vamos pegar a parte de couro a parte de couro que nós precisamos Aqui Aí a caneta não está perto Sabe por quê? Porque ela gosta de contrariar Já trouxe logo duas Porque se uma não der eu... Aqui Certo? Você riscou aqui Você riscou aqui Você riscou aqui Você pode riscar aqui também Não é obrigatório Certo? Você vai ter que cortar isso daqui. Normalmente, eu vou deixar. Eu, pelo menos, deixo entre 3 a 5 milímetros de diferença. Aqui não, aqui eu corto já rente, já corto. Agora, aqui, sabe para quê? Para poder na hora de colar, não tem que colar exatamente igual. E aí fica cola de cola, cola de cola. Aí eu deixo uma margem de erro. Tá certo? Aqui nós temos, aí por acaso temos o outro aqui. Aí vamos. Veja que tem a margem de erro. Aqui eu não deixo margem de erro. Porque aqui eu vou colocar exato. Atrás também vou colocar exato. É isso. Basicamente é isso daqui. Aí o que eu vou fazer é cortar... E cortar, acho que todo mundo já sabe que tem que pegar a faca. E lógico, se você for um ótimo afiador, eu acho que já disse em algum vídeo, né? Pra você ser sapateiro, você tem que ser afiador de faca também. Saber afiar suas ferramentas, porque. Se você for pagar que alguém faça isso, você está perdido. Vamos aqui. Tá, eu vou cortar. Daqui a pouco a gente volta com os pedacinhos prontos. seguinte, no salto italiano o que acontece você tá vendo aqui como é que está ó, essa parte aqui, vou até arriscar ó essa parte aqui é a parte onde vai a borracha e como é que eu vou saber que é essa parte ó, consideremos essa parte aqui como parte de fora do sapato, então esse daqui, o pé direito, você vai ter aqui à direita a borracha. No esquerdo, vai ser o contrário. Aqui, ó, vai ficar à esquerda a borracha, tá ok? Vou fazer um risco só nesse daqui, mas para que você entenda, tá ok? Certo? Certo. Então, vamos tacar cola nisso daqui. Aí, deixa eu... Puxa vida. Então, como foi dito, fizemos vários saltos italianos, capa de salto italiano, tá bom? É, a minha expectativa é que você tenha gostado do vídeo, que você tenha prestado atenção ao vídeo. Não, não perca tempo prestando atenção no chão, na parede, na minha voz, procura aprender... O que, que, o que foi passado, é isso daqui, isso daqui é o salto, tá? Isso daqui é interessante, é por isso que caso você aprenda para fazer para você, é isso que vai te dar satisfação, é, caso você queira se tornar um sapateiro, é isso que vai causar satisfação ao seu cliente. Agora, se você já é sapateiro, se você já sabe tudo isso, obrigado por você ter assistido, que bacana, que legal. Se tiver equivocado, se tiver errado, me manda a mensagem, vai ser legal. Então, muito obrigado para quem se inscreveu, muito obrigado para quem quiser comentar, muito obrigado para quem quiser também passar para aquele seu amigo, aquela sua amiga que pode se interessar. Tá bom? Aquele abração, meu povo! Tchau!